Magos e magas, sejam muito bem-vindos. Alguns meses atrás eu encerrei as vendas do meu curso principal, Manipulação de Imagens, com o intuito de fazer a sua reestruturação. Reestruturação, que palavra difícil. Mas então, o objetivo era trazer mais conteúdo e tornar esse curso ao nível dos grandes players, que na verdade só gastam alguns milhares a mais com anúncios. Só que o grande diferencial disso tudo é exatamente manter o mesmo valor. Ou seja, produzir um curso completo e mesmo alguém que ainda está no ensino médio já consegue adquirir e também começar uma carreira artística tudo isso daí já tá feito, eu cumpri continuo cumprindo e continuarei ainda nessa missão de trazer cultura e também a minha experiência para quem precisa, mas não adianta nada fazer isso tudo se eu não pudesse também fazer uma big festa de inauguração e é exatamente para isso que eu tô aqui para te convidar para o evento O Fim do Design o evento completo acontece nos dias 23 24, 25 e 26 de outubro eu sei que você pode estar acostumado com 3 ou até menos lives, mas a gente provou aqui que consegue fazer isso tranquilamente foram até então nas últimas semanas 11 lives sequenciais, todas elas com conteúdo, com feedback e propondo também desafios, então eu sei que você que está assistindo esse vídeo já está totalmente preparado e também super interessado em participar dessa nova experiência comigo. Nesse evento vamos aprender a fazer uma bela manipulação de imagens e claro também que nós teremos o nosso desafio principal, você já pode até mesmo começar a fazer o desafio hoje porque eu já soltei os assets no grupo do Telegram, caso você já esteja dentro né, clique somente na mensagem fixada ou então se você ainda não entrou no grupo basta clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, faça o seu cadastro que é super rápido, fiquem tranquilos, vocês não sairão com as canetas abanando porque nós teremos também prêmios. Nesse Nesse exato momento eu tô trabalhando em patrocinadores artísticos, plugins, alguma mentoria, produtos e coisas que vocês vão curtir bastante, pode ter certeza disso. Quanto às regras do desafio, você precisa entregar sua arte até o dia 25 de outubro. É muito importante que você poste no seu perfil do Instagram e coloque a hashtag desafio underline Rafael Russano. No último desafio teve uma galera que se sentia um pouco bloqueada pelo formato do arquivo. Então dessa vez eu quero deixar vocês extremamente livres, mas tente utilizar o formato 2K ou então 4K, talvez um pouco mais reduzido, mas principalmente também 210 ou 300 dpi. Como eu disse, os assets já estão no nosso grupo do Telegram, você pode estar escolhendo qual ou quais né, vai trabalhar, igualmente também para a criação de sua história. Para as formas de análise eu sempre prezo bastante quando possuem um projeto, um processo criativo, não é uma regra, mas acrescenta bastante em desafios como esse. Bom pessoal, desejo boa sorte a todos, estou bem ansioso para ver a versão de todo mundo, então vamos nessa fazer arte.